Convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora nascer feliz pro dia nascer feliz pro mundo inteiro acordar e a gente do